Boa noite a todos e a todas, Vou começar mais uma aula do curso Histórias do PT no Governo, essa aula de hoje é uma aula especial, porque é a aula de encerramento do nosso curso. A gente esteve junto aqui praticamente durante três meses, né? com muitas aulas, onde essa a aula gente de hoje é uma aula especial, porque a, a aula um de do nosso cada tema específico, né? É, saúde, educação, cultura, esporte, segurança pública, Mas é uma discussão praticamente de todas as áreas do governo da gestão Toninho e Isalene. Só um né? Tem um pessoal já acompanhando no Facebook. O tema da aula de hoje, o nome da aula é o legado e o futuro, tá? E nós temos dois convidados que eu vou anunciar já já. Antes de anunciá-los, eu vou dar alguns informes aqui como é de praxe enquanto isso, o pessoal vai entrando na nossa transmissão para poder acompanhar essa aula. Nós pedimos para todos e para todas que estão acompanhando essa aula que compartilhem essa transmissão para que ela chegue no maior número de pessoas possível, tá? Essa transmissão depois ela fica disponível na nossa fanpage no Facebook. Curta a nossa fanpage no Facebook. Centro Cultural Esperança Vermelha, o CCV, curtindo a nossa fanpage no Facebook. Toda vez que a gente começar uma transmissão, você recebe uma notificação no seu celular. Então dá para acompanhar todos os nossos cursos e dá para acompanhar a divulgação do nosso calendário também. tá? Nunca é demais falar, o Centro Cultural Esperança Vermelha não está funcionando presencialmente. Atualmente nós não, não estamos tendo aula presencial no nosso espaço físico, mas a gente continua pagando aluguel, energia elétrica, internet, etc. E a gente perdeu a arrecadação porque alguns eventos que a gente fazia antes para manter o espaço cultural funcionando, eles não são possíveis mais. Né? A aventura gastronômica, que era um evento que nos ajudava a arrecadar recursos, ela não é possível durante a quarentena. Logo, a sua contribuição voluntária, militante, através de uma doação a ser feita na nossa conta bancária, ela é fundamental, tá? Nós vamos deixar aí na caixa de, de comentários o número da nossa conta, a agência bancária direitinho, a Paula já fez um sinal aqui para mim que já postou, tanto aqui na nossa sala Zoom internamente, para quem está acompanhando a aula na nossa sala, quanto para quem está na transmissão no Facebook, tá? você pode fazer uma doação usando essa conta que está aí nos nossos comentários, tá? A gente agradece, é fundamental para a nossa sobrevivência, para a manutenção do nosso centro cultural, tá bom? É... Lembrando que domingo tem o um processo eleitoral, na segunda-feira, às 19 horas, a gente faz uma roda de conversa do CCV com o balanço do processo eleitoral aqui na cidade de Campinas e no Brasil, de modo geral, né? das eleições municipais que acontecem no domingo. Então, fica o convite para todos e todas, segunda-feira que vem, a partir das 19 horas nossa roda de conversa com o balanço eleitoral. Tá? É, bom, voltando então à nossa conversa aqui hoje, para quem pegou aí pela metade do caminho, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, o tema da nossa aula é o legado e o futuro. O curso Histórias do PT no Governo hoje tem a sua aula de encerramento e nós temos dois convidados para falar aqui hoje. Uma convidada que é uma convidada especial, que acompanhou todo o curso, esteve na sala aqui com a gente, mas que hoje está aqui como professora e vai fazer uma fala, que é a Isalene Tiene, foi prefeita da cidade de Campinas, falamos bastante dela durante o nosso curso aqui. E o nosso convidado também, convidado especial, Márcio Pochma, também vai fazer uma fala aqui para a gente hoje. Ele que foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em duas oportunidades, em 2012 e em 2016. Entre tantas outras tarefas, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, e entre outras tarefas que ele já ocupou, né? Bom... Então, o nosso papo hoje é esse, o legado e o futuro nessa aula, que é a aula de encerramento do curso Histórias do PT no Governo, um curso do Centro Cultural Esperança Vermelha, ok? Eu vou passar primeiro a palavra para a Isalene. É... Boa noite, Isalene, pode abrir o seu Boa microfone noite. e fique à vontade para usar a palavra. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão na sala, Laura, Denise, João Rocha, Ronaldo Hipólito, Márcio, Adriano, a Paula que está aí também. Eu agradeço o convite de poder estar expondo aqui o que eu acho que eu sintetizei de todos os os encontros que nós já tivemos, vocês chamam de aula, para mim era mais assim, um, um encontro e, e foi muito importante uh, esse resgate, pelo menos para mim, e acho que agora ele, a gente tem um papel ainda além né, com essa gravação e o que nós podemos uh, resgatar uh, dessa memória. que eu, Há tempo que, desde que terminou o governo, que eu, queria fazer uma memória para que ficasse na história de Campinas e até hoje ainda a gente não fez esse todo. Então, eu quero destacar, eu tirei três eixos que eu acho que fica como legado dentro do todo que já foi apresentado. Eu acho que a questão da participação popular, orçamento participativo, a transparência e do controle dos recursos públicos e a questão da mulher no nosso governo. Ser mulher, mulher e ampliação da participação da mulher no governo Tania Isarim. Por que que eu selecionei isso? Porque eu acho que em todas as aulas, em todos os encontros, já foram levantados os legados por áreas específicas. Eu espero contemplar o todo nessa, nesses três eixos e a gente, e peço ajuda que depois vocês vão contemplando, que vocês vão complementando. Uma das questões que eu faço como consideração inicial é que todas as, secretarias, todas as pessoas que se apresentaram aqui, falava o nosso governo, o governo Toninho Zalene, o nosso governo. Isso eu acho que é um legado, né? é um legado de que as pessoas se empoderaram do, do, dessa ação administrativa com esse empoderamento político nesse exercício que nós fizemos. Ah, eu faço uma consideração inicial também, que uma administração pública, ela se faz num corte da história. E, e a nossa história foi bem marcada, porque ah, ter o nosso prefeito assassinado nove meses depois que nós assumimos o governo, foi um, um grande corte na história de Campinas. E esse corte da história, a gente faz, ele foi um tempo, num período, um lugar para desenvolver uma proposta, que foi uma proposta coletiva, construída coletivamente, e por isso que nós conseguimos sustentar e... É, Desenvolver um governo mesmo com a barbárie que nós sofremos com o assassinato do Toninho. Essa proposta, ela é também, ela é num lugar, num tempo, mas ela tem como protagonista as pessoas. As pessoas que estão naquele tempo, que estão naquele lugar com responsabilidade, com funções e tarefas diferentes. Por isso que eu comecei dizendo que me chamou muita atenção e valorizo muito das pessoas dizerem o nosso governo. Então foi um tempo onde realmente houve um empoderamento e nós conseguimos governar os quatro anos, apesar de todas as oposições, porque nós fizemos essa tarefa juntos. O primeiro ponto que eu destaco sobre a organização e participação popular através da implantação do orçamento participativo, mas tem uma retrospectiva. Nós assumimos o governo em Campinas, Soninho e eu, mas dentro de uma conjuntura favorável das organizações, dos sociais e também do movimento sindical. Forte, nós estávamos no período onde havia manifestação de violência e uma cidade onde estava decadente e, o movimento, e os movimentos sociais estavam forte, isso que nos levou a inclusive a governar Campinas nesses quatro anos. O orçamento participativo, que foram experiências muito importantes a nível de Brasil. Eu, te, eu tenho como um processo importante para garantir a participação e o protagonismo das pessoas. Não é só participar para decidir uma parte do orçamento, por sinal, era até muito pouco no primeiro ano, a gente colocou 5% do orçamento para investimento, é muito pouco, mas nos quatro anos que nós governamos, nós atingimos 10% da população na participação. Nós tivemos 100 mil pessoas e mais participando desse processo. O que é que para mim foi importante, como coordenadora no início, né? Nos nove meses inicial, eu coordenei o orçamento participativo e nós iniciamos a organização do orçamento a partir da indo buscar, convidar, conversar as lideranças que já atuavam na cidade há mais de 10 anos na Assembleia do Povo. O que buscava a Assembleia do Povo? A Assembleia do Povo buscava melhoria para o bairro, o local de moradia, o local de trabalho, com uma grande mobilização. Né? Já foi falado aqui, já, já, na história, tanto a Sônia quando contou da história, falou e eu quero só reforçar que realmente a primeira Assembleia que nós fomos levar, apresentar a, as reivindicações dos bairros, principalmente os bairros periféricos, nós reunimos 5 mil pessoas na prefeitura e não fomos atendidos pelo prefeito, que era o Francisco Amaral naquele tempo. E esse foi um processo de aprendizagem e que as pessoas se despertaram, e nós também nos despertamos, para a participação política por que, que nós precisávamos sempre estar reivindicando e não tínhamos um processo educativo e participativo para que a gente pudesse estar também assumindo o governo. Naquele tempo, na década de 70, nós apoiávamos os as pessoas que já estavam no movimento, principalmente no movimento contra a caristia e os movimentos populares aqui em Campinas, pela habitação, por ter mais uh, acesso às políticas públicas nos bairros. Foi um processo de aprendizagem que, quando nós assumimos, tanto o Toninho como eu, estávamos participando na Assembleia do Povo. E foi uma decisão de nós introduzir... Orçamento participativo e a participação a participação das pessoas, ouvindo em primeiro lugar aqueles que já tinham uma organização mesmo e eles foram ouvidos para nos ajudar a construir essa forma de participação, estudando um método que nós que eles já usavam, que o movimento social já usava, nós introduzimos o um orçamento participativo utilizando do mesmo método que nós já tínhamos. Então, que as pessoas já conheciam a sua realidade e nós elaborávamos o projeto juntos e decidíamos juntos. Eu não vou aqui detalhar a questão do, do, da metodologia do orçamento, só reforço que realmente o orçamento participativo, ele teve um papel importantíssimo no nosso governo, porque garantiu o protagonismo das pessoas, não só das pessoas que participaram, mas também das pessoas que podiam estar socializando e discutindo com outras uh, sobre a qual era a reivindicação, mas como é que nós fazíamos isso. Então, nesse processo de resgate das lideranças, Outras lideranças vieram, então o que garantiu um método que realmente a pessoa era protagonista, ela decidia, decidia de verdade. E um, uma das questões que foi muito uh, trabalhada era a, o cuidado, a preservação ambiental, patrimônio histórico, saneamento, a recuperação da agricultura rural e urbana a formação dos conselhos de cidadania, das cooperativas, os conselhos, os fóruns, interconselhos. Então, esses níveis de, de, de participação garantiam uma democracia participativa. E, e nós, gestores, todos muito presentes em todos esses níveis de organização ao chegar ao congresso da cidade, eu acho que é um legado muito importante, infelizmente ele não, não continuou, mas o congresso da cidade foi um momento onde nós conseguimos reunir e fazer debates muito importantes de que cidade eh, nos interessava e que cidade a gente queria garantir. Então, o, todo esse processo nos trouxe uma necessidade, uma responsabilidade de fazer um planejamento participativo. A partir do que? Todos os planejamentos para a cidade, até o próprio plano diretor, não era discutido, mesmo tendo na lei orgânica já essa incumbência, mas não havia essa participação da população efetiva, era uma participação Uh, para cumprir lá o que a lei dizia. Mas essa, esse planejamento nos trouxe a uh, visão de que nós deveríamos estar descentralizando tanto os serviços, as políticas e realmente estudar mais o território, qual era a diferença de um para outro? E que as novas, que nós uh, lançássemos novas centralidades. Para isso, a gente colocou, inclusive, criou um escritório uh, de, de um planejamento que seria para discutir depois com a população. Nesse item, nesse primeiro item, eu afirmo, eu acho que o propósito que nós tínhamos. Uh, Toninho e eu. Quando eu fui indicada para, o Toninho disputou na prévia, eu, a, minha, a minha candidatura foi decidida no diretório, mas o Toninho, ele concordou, nós éramos em cinco mulheres para ser escolhida e o Toninho concordou inclusive com uma proposta, olha, eu como arquiteto quero pensar a cidade para que as pessoas se relacione, tenham mais segurança, que foi toda a nossa campanha no combate ao crime organizado, então nós vamos organizar a cidade para combater o crime e para que as pessoas se sentem seguras e se relacione melhor. E você como assistente social cuidar realmente das relações e que método que pode ajudar as pessoas a se relacionarem melhor. E eu concluo essa primeira, esse primeiro ponto afirmando que realmente, em quatro anos, Campinas ficou mais humana. Campinas, as pessoas retomaram a autoestima, de dizer, olha, nós sentimos que tem governo, nós estamos participando e nós sentimos que as pessoas estão governando. E a gente interagia muito. Todas as pessoas que trabalhavam no governo estavam interagindo com a população. Segundo ponto. Acabou minha água aqui, mas eu vou falar assim mesmo. O segundo ponto é a transparência e controle dos recursos públicos. Então, o dinheiro público foi tratado como dinheiro sagrado. E no, nós, quando nós entramos em 2001, o orçamento era de 750 milhões. 2004, nós deixamos um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões. Nós tivemos um aumento de 60. um crescimento de 60% no, no orçamento. Então, isso não é assim por acaso, né? Houve um grande empenho. E nós tínhamos uma dívida pública em 2001 de 1 bilhão e 500 milhões, era o dobro do orçamento na cidade. E quando nós deixamos a. a quando nós deixamos, nós já tínhamos um, uma.. Nós já tínhamos um orçamento, uma dívida que era já mais pagável, até porque renegociamos, inclusive muitas coisas não eram o que, que deveria ser pago. Hoje, 2020, o orçamento de Campinas é de 6 bilhões. E corresponde o, uma dívida que representa 30% do orçamento. Você imagina quanto que dá para se fazer nessa cidade com esse orçamento que nós começamos em 2001 a reorganizar a cidade, invertendo prioridades e realmente cobrando de quem era devido que não pagava principalmente os loteamentos clandestinos, principalmente os condomínios, que não eram condomínios, eram loteamentos e não pagavam impostos devidos. Então, depois o Lauro pode me ajudar aí melhor de onde é que a gente foi buscar, por isso que nós conseguimos aumentar 60% nos quatro anos do, do orçamento público. A renegociação e o parcelamento da, da dívida, o conseguir as certidões negativas de débito dos bancos, do INSS, foi um trabalho de resgate, de recuperação necessário e exatamente porque nós conseguimos que, que o orçamento tivesse um controle maior, é que nós tivemos no orçamento participativo um, um êxito maior, dava para implantar as políticas públicas, não vou numerar aqui o tudo que deu para fazer, mas como nós podíamos fazer com que o dinheiro rendesse. Né? O Hipólito, quando ele apresentou a Secretaria de Infraestrutura, ele, ele colocou... Por exemplo, o que a gente fez com o, o entulho reciclável. Então, nós, era uma criatividade muito importante que, além de fazer, render dinheiro, era também uma relação com as pessoas e uma valorização das pessoas, uma geração de trabalho, de renda, com as cooperativas, com... O, o envolvimento com as frentes de trabalho, porque nós fazíamos com que realmente o dinheiro público fosse bem utilizado. Então, outra importante aplicação do dinheiro público foi a implantação dos planos, a regularização dos planos de carreiras que foram implantados, que representou uma média de 37% de valorização e de aumento salarial aos servidores públicos. Ele, ele foi uma média, porque realmente teve pessoas, né, principalmente na área de educação, saúde, da guarda, que foi regulamentado, que tiveram até mais que isso. Então, acho que essa, essa questão do financiamento, eu queria até fazer um, uma breve memória, que essa renegociação da dívida favoreceu para que a gente já, no primeiro mês, pudesse pagar 13º atrasado, salários atrasados dos funcionários, é, pudermos recuperar a credibilidade junto aos fornecedores, é, nós apresentávamos, implantávamos com transparência, apresentávamos para a população qual era a situação e junto com a recuperação do orçamento público, também a Sanasa como uma instituição, é, a Sanasa que tinha um orçamento próprio e a INDEC, também tiveram ações que favoreceram, o Vicente já falou isso, o Bicalho também já falou, como foi, foram recuperadas essas instituições, mas de. que também tinha necessidade para transformar em serviço e atendimento à população. Bom, para não passar dos 20 minutos, agora o terceiro ponto é a questão de ser uma mulher, né? ser uma mulher à frente de um governo, uma mulher que tinha, uma, que tinha participado nesse processo de elaboração de um programa de governo, então não era um programa de uma pessoa, não era só do caminho, era nosso, e o orçamento participativo, eu como coordenadora do orçamento participativo, eu tive um conhecimento melhor da cidade e um conhecimento também dos recursos, porque nós ao fazermos o, orçamento, o primeiro orçamento, né, que foi muito rápido, tivemos uma duas assembleias só, mas o Toninho, no, antes do dia 7 de setembro, entregou, né, na primeira semana de setembro, entregou o primeiro orçamento que nós fizemos isso com o acompanhamento das pessoas que participaram na elaboração. Então, as mulheres nessa... Uh, nesse processo, tiveram um protagonismo maior. Então, eu como coordenadora, já tivemos uma maior participação das mulheres. Uh, e quando, uh, quando o Toninho foi assassinado, uh, eu acho que trouxe, assim, uma comoção, uma frustração e um, uma... Quando eu, a cidade tivesse sido abandonada, porque realmente havia uma grande expectativa, caminho muito carismático, muito bem relacionado com as pessoas e vice sempre é mais conhecido mesmo, né? Então, o titular é que aparece. Então, essa grande frustração aliada a um ser mulher, a primeira vez que estaria assumindo, na prefeitura, essa foi, uma, foi um impacto muito grande no início, mas eu acho que se tornou um legado. Um legado porque nós demos conta, não porque era mulher, mas porque nós tínhamos um projeto coletivo. E se eu fui muito, muito aceitei a ouvir e, e, e tava, realmente estava assumindo numa situação de muita frustração, então cê, vocês podem imaginar, e eu me imagino agora, eu me vejo melhor, como é que foi a, a dificuldade, mas ao mesmo tempo a solidariedade e a, a importância de nós termos no, no orçamento uma referência e uma organização das pessoas que moravam na periferia e, e criou uma expectativa. Então, essa questão de, das mulheres ter maior participação no orçamento também criou uma identidade, foi criando aos poucos uma identidade de ter uma mulher uh, no governo. Então nós mostramos também que uh, a importância da mulher na participação política. Eu acho que foi um momento de superação a cada dia, a cada semana, mas as mulheres foram muito solidárias, tanto dentro da organização do orçamento participativo, onde era a maioria, como também na, na sociedade mais organizada a partir dos bairros da periferia. Então, uh, também nós tivemos, através das coordenadorias e das políticas transversais, a, a possibilidade de estar mostrando a importância que, que tinha de, da nossa participação. E eu acho que isso despertou... Hoje a gente percebe que nós mulheres, hoje, na, eu estou muito satisfeita que nessa eleição tem muito mais mulheres participando e participando com consciente, com, com preparação. Então, ah, o que a gente sofreu e, e realmente teve que batalhar muito, foi a, a discriminação né, por ser mulher, o machismo, que na política é muito maior do que na sociedade. Porque questões que não se perguntam para os homens, para as mulheres na política se perguntam. Gestos, símbolos que não se faria em outros lugares na sociedade se faz para a mulher que está na política. Então, isso a gente tem exemplos e o que sofreu a Dilma e o que fizeram né, nessa discriminação e nesse machismo. Mas, eu acho que, de novo, o legado é que era um projeto coletivo e nós tivemos muita solidariedade e muito envolvimento. A organização dos grupos, das entidades, dos conselhos, das cooperativas... Então, nós tivemos, na organização do governo, uma possibilidade de garantir que nós pudéssemos estar à frente desse governo, tão, que teve uma, um impacto e uma frustração muito grande. Eu fico por aqui, cumprimentando o Brian, que está chegando, que já contou a história desde do início lá com, com o Jacob Tar que também a gente colocou nessa história. E depois a gente continua, né, Adriana? Acho que é bom. Né? Eu nem sei quantos minutos eu. Quantos minutos tá, foram. Tá ótimo, Isalene. Passou só um pouquinho, mas nada que, que comprometa. Tá ah, é, Tá legal. Para quem chegou agora, essa é a aula sobre o legado e o futuro do curso Histórias do PT no Governo. A aula de encerramento acabou de falar a ex-prefeita da cidade de Campinas, Isalene Tiene, e agora eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Márcio Pochman, que vai fazer a fala dele. Pode abrir seu microfone, Márcio, e boa noite. Boa noite, Adriano, boa noite a todos que estão na sala e que estão acompanhando. É, agradecer o convite e parabenizar essa iniciativa de reflexão de um período que praticamente percorreu quase 40 anos, que é um, a trajetória do nosso partido, que se vê neste momento enfrentando a sua décima, é, décima eleição municipal. Então, bem apropriado a oportunidade de fazermos um balanço, de recuperar elementos de certa maneira, garantem uma convergência em termos de um partido com as características do, do PT. Né? Penso que a Isalene foi, foi muito feliz na, na exposição dela, de certa maneira, é, é, concentrando aí de forma sintética aspectos que marcaram o, o mandato no início desse século e talvez agora para mim coubesse falar sobre a as próximas administrações do PT, mas como eu não tenho <risos> nenhuma possibilidade de, de antecipar fatos, né? porque o, o que vai garantir a continuidade do PT e sua presença em termos é, eleitorais e no movimento social, tal como é, foi, de certa maneira, a, a base pela qual ele foi criado, será basicamente os encaminhamentos que, que, que devemos ter, não é? Então, eu pensei aqui, na verdade, trazer dois aspectos que me parecem importantes em relação ao, a, ao usar essa palavra, a um impasse que o nosso partido está vivendo. Esse impasse, é, a meu modo de ver, é, ele é mais abrangente que o problema de um partido em si, mas que tem a ver justamente em relação às transformações pelas quais a sociedade brasileira está vivendo porque, de certa forma, eu entendo o PT como um instrumento que foi fundamental para fazer a transformação do sujeito social relevante do final, na virada dos anos 60 para os anos 70 e 80. Então, o PT foi, digamos assim, um mecanismo substancial para transformar o sujeito social num sujeito político. O PT foi, nesse sentido, não é, é o espaço é, de, como se dizia lá no início dos anos 80, a nossa vez e a nossa voz, e por isso é fundamental reconhecer que aquele sujeito social, não é que, que, que foi a base da, do surgimento do PT e um rompimento em relação às experiências de partido que nós tínhamos anteriormente, sobretudo quando a ditadura abandona o bipartidarismo não é? e inaugura então aí o multipartidarismo no Brasil, nós nós construímos uma experiência que vi, que tinha como objeto, evidentemente que não era o exclusivo, mas aquele sujeito social com características próprias, não é? que basicamente diz respeito a, a algo que inclusive a Zalene comentava em torno do, do orçamento participativo, ou seja, dar vez, né? dar voz, né? ser o instrumento de ação com essas características é, de um sujeito social com características próprias. Né? Em geral, é uma massa de, de, de, de trabalhadores, homens e mulheres, crianças, idosos, que saíram do meio rural, do interior do Brasil, e se deslocaram para né, os principais centros é, industriais, urbanos, a nossa sociedade. Não é? Aqui, Campinas não foi diferente, atraiu é, brasileiros de, de várias regiões, mas uma parte aí veio do, do, do interior do, do Paraná, por exemplo, Minas Gerais, eram, eram segmentos vindo do, do meio rural, mas identificados com a cultura agrária, não é? com a cultura comunitária, com a perspectiva de trabalhar e, e morar no mesmo local, e, e se defrontaram com uma realidade diferente nas cidades, sobretudo pelo fato de serem cidades sem planejamento e cuja especulação imobiliária dominava, fazendo com que surgisse justamente a, a periferização da urbanização no Brasil. Não é? Ou seja, Campinas construiu uma periferia que foi projeto dessa urbanização do final dos anos 60. O censo demográfico indica que, a partir da década de 60 e é que nós nos tornamos um país com maior população urbana. São Paulo já tinha, já nos anos 50, esse tipo de movimentação, mas tudo isso vai, de certa maneira, no âmbito de uma sociedade urbana industrial, não é que começa basicamente com a chamada Revolução de 30, um projeto urbano industrial que constitui, é um, um sujeito social diferente, um novo, que são os trabalhadores, e, e esse salto se dá basicamente aí nos anos 70, é, na virada para os 80. Então, esse sujeito social com essas características, né, vindo do campo, do meio rural, identificado com a igreja católica, é, a, associado à cultura da identidade coletiva... É, em geral de baixa escolaridade, não é? aguerrido, e que vai que vem para a cidade sem espaço para viver no, no, no centro da cidade, é deslocado, expulso praticamente para as áreas periféricas, é, e, e de certa maneira vai é, buscar os seus direitos, a luta pela água, a luta pelo transporte, é, pela, pela moradia, pelo reconhecimento é, do território, enfim. E, e, nesse sentido, o PT se engajou não é? e se constituiu, enquanto partido, representante, dando a vez, a, vez a voz, seja de, de, de, de prefeitos, seja de eh, parlamentares no município, no município, no estado ou na federação. Não é? Então, esse é social meu modo de ver, ajuda a entender o sucesso que foi o PT, em termos de partido eh, eh, eh, recente constituído e a sua ascensão nas, nas prefeituras, é, é, no parlamento e até ascender à presidência da república. Bom, dentro deste aspecto, não é, é importante também ainda destacar com base na própria exposição é, de Zalene, é, que ela é, manifestava a forma com que ela se constituiu enquanto prefeita na tragédia que foi o assassinato de Toninho, não é? Quer dizer ao, ao uh, registrar atividades, atribuições, não é, que eram relativamente próprias, digamos assim, de uma cidade industrial. Quer dizer é importante frisar isso. Ou seja, até a década de 1920, né, Nós não tínhamos prefeitos, né, Nós tínhamos intendentes, porque basicamente as nossas cidades eram cidades agrárias, não é? Tinha um pequeno núcleo urbano onde estava muitas vezes um banco a uma catedral, a igreja, algum algum local de comércio, talvez um sobrado de fazendeiros, não é? Então, os intendentes resultavam da eleição para vereadores e o papel do, do, do vereador e do, do intendente era, era muito contido, porque havia apenas um núcleo urbano e a população vivia no campo, não é? como... O Gilberto Freire destaca muito bem, ou seja, a Casa Grande, não é? ainda mesmo depois da abolição da escravatura, continuava sendo o hospital, o centro social, a, a prisão, a violência, etc. Então, o espaço de, de gestão pública era relativamente muito contido, nos é? pequenos núcleos urbanos. Agora com a transformação, com o projeto urbano-industrial, que o Brasil vai viver a partir dos anos 30, o crescimento das cidades, as grandes cidades, cidades médias, etc., surge a figura do prefeito não é, e da Câmara Municipal. Então, o prefeito, de certa maneira, é uma espécie de um, de um gestor político, é? em torno de políticas públicas, é, buscando justamente atender... Há uma, uma cidade cada vez mais complexa, porque não se trata de um núcleo urbano no centro, na verdade, uma, uma cidade que vai recepcionando cada vez mais é, segmentos sociais. Né? Então, o prefeito tem que cuidar do transporte coletivo, deslocar as pessoas muito cedo da cidade para levar para o local de trabalho, né? mas também as crianças para a escola. Então, o prefeito tem que lidar com a questão do transporte, mas tem que lidar com a questão da educação. As escolas, tem escola para todo mundo? Não tem. Não é? Como é que você faz? Qual é o planejamento para a construção de escola? Tem que contratar professor, tem que ter concurso. Ah, e, o, e o posto de saúde? Não é? E o hospital? Não é? e, e, e a cultura? É, bom, então, a água, encanamento, o asfalto, ou seja, uma multiplicidade de tarefas que o prefeito e a prefeita, evidentemente, tem que lidar. E os vereadores, a Câmara de Vereadores, de alguma forma, era uma espécie de caixa de ressonância não é? dos interesses diversos da sociedade e que impactavam, direta e indiretamente, na gestão pública. Bom, então, essa experiência nossa dos anos 80, dos anos 90, não é em que nós tínhamos, de alguma forma, uma, um, um, um sentido de novidade, de inovação, de experimentalismo, né? o orçamento participativo é uma experiência que serviu para o mundo todo, né? mas foi uma experimentação. É, assim como o Banco do Povo, a economia solidária, uma diversidade de experiência, de transparência, de participação, sobretudo, é, numa perspectiva de cidade industrial. Não É claro que Campinas é uma cidade industrial para valer, com indústrias, etc. Mas, de toda maneira, a ideia da cidade industrial percorreu mesmo cidades que não tinham indústrias porque as cidades se organizavam como se fosse uma indústria, Todo, o comércio começa às oito, as aulas começam às sete e meia, né? tudo começa logo cedo e termina ao final da tarde, então só de transporte, você organizar, tirar as pessoas das suas, das suas casas, depois devolver de novo, isso dá uma complexidade de uma reorganização da vida, do cotidiano brutal. Bom... Então, isso assim, muito rapidamente, eu queria, na verdade, chamar a atenção para a questão do impasse, porque é meu modo de ver, este sujeito social, que foi a base de organização do PT, da construção do PT, dos, das suas experiências de parlamento, de prefeitos, governadores, presidentes, etc. esse sujeito social existe, tá certo, de forma minoritária. esse sujeito social, vamos dizer assim, usar uma palavra forte como o Weber usava, não existe mais. Ou seja, nós estamos diante de um outro sujeito social, tá certo? Um outro sujeito social à espera de um instrumento que o transforme em sujeito político. O que é esse sujeito social a qual me refiro? Eu estou falando basicamente dessa classe trabalhadora de serviços, ou seja não é uma classe trabalhadora vinculada mais ao trabalho material, né? o trabalho no campo, que produz alimento, o trabalho na indústria, que produz vestimenta, no trabalho na construção civil, que produz é, casa, etc. Não é um trabalho tangível, embora exista, mas é minoritário. O que predomina, na verdade, é, é, o, é o trabalho no setor terciário, até antes da pandemia, as três principais ocupações do Brasil eram a primeira, trabalho doméstico, a segunda, trabalho de segurança privada, a terceira, trabalho em plataforma digital. Ou seja, três ocupações são as mais importantes e estão vinculadas não à atividade econômica, mas estão vinculadas à concentração da renda. É, eu, eu fiz campanha nesse período, não é e é, foi enriquecedora a oportunidade de fazer campanha pelo PT, muito rico. Mas a, a campanha a gente até passava nas indústrias, tá certo? Aqui de Campinas, mas era para passar, porque eram pouquíssimos trabalhadores. Né? E, e, era, e era um outro trabalhador que passava subiando, colocava o telefone, o microfone no ouvido, entrava sem muito contato. Aonde nós fazíamos campanha com alguma sensibilidade, com alguma, alguma é, digamos assim, atenção, era em geral, né? na frente de condomínios de classes médias e, e ricas, condomínios residenciais, em centros de saúde né? e em shopping centers. Né? Campinas é, tem, tinha 11, ou, não, 10 shopping centers, é, enquanto São Paulo, capital, tinha 50 shopping centers, né? ou seja, é, é, é, um quinto, digamos assim, né? enquanto que a nossa população aqui é, é um décimo de lá, ou seja, nós temos uma concentração aqui de shopping centers, a maior parte da classe trabalhadora é de shopping centers, Tá certo? não é de industrial, né? são trabalhadores de serviço, os complexos de saúde, serviços, né? e trabalhadores é, de, de, de condomínios residenciais. Então, era interessante, você chegava às 6 horas da manhã, você via, parece que não eram navios negreiros, tá certo? mas eram ônibus em que desciam praticamente empregadas domésticas, a maior parte, quando não, é, negras. Tá? Então, é, é, é, o transporte coletivo trazia esse, esse perfil de trabalhadores mais simples para essas atividades, a partir das 15 para 7 e em diante, você tinha outro perfil de trabalhador, que é um trabalhador que vende automóvel ou de moto, que é o trabalhador que é o piscineiro, que é o personal trainer, que é o, o serviço social, que é o encanador, que é o piscineiro, o passeador de cachorro, enfim. Então, é, é, mudou o perfil da classe trabalhadora, a classe trabalhadora de serviços, às vezes não tem mais o trabalho material, é um trabalho imaterial um trabalho em que havia a, a múltiplas disciplinaridades, ele pode ser trabalhar como piscineiro, mas também pode trabalhar como segurança, pode trabalhar como jardineiro, ou seja, as pessoas podem fazer múltiplas tarefas, e ao fim e ao cabo a gente pergunta aí, mas o que, que você faz? ah Eu trabalho no Uber, tá certo? De manhã e de tarde, à noite trabalho de segurança, no final de semana ajudo a minha mulher a vender produtos de embelezamento. Mas o que, que você é? Né? Bom, eu sou qualquer coisa. Ou seja, esse trabalho não dá identidade, não dá pertencimento. Diferentemente do trabalhador, se perguntasse há 30 anos atrás, é que você fala, ah, trabalha numa fábrica, de que metalúrgica? Ah, então, você é um metalúrgico, tem um sindicato, tá certo tem direitos. Bom, esse novo sujeito social, tá certo? é um sujeito social que demanda, que não é mais um, um trabalhador imigrante, em geral é um trabalhador filho já é, do próprio local, não é? é um trabalhador com alguma escolaridade, é um trabalhador que não tem mais a cultura comunitária, a, da identidade coletiva que seus pais avós tiveram quando vieram para as cidades, porque vinham do campo, ou seja, é cultura identitária, não é? individual, personalizada, quer dizer, que é, é, é tirar foto, é botar no site, é, enfim, tudo isso da, da cultura que nós temos hoje, da exposição individual, né? da busca da fama, etc. Então, é, na verdade, um novo sujeito social, um sujeito social que vive na sociedade de serviços. Bom, E nessa sociedade de serviços, eu diria assim, a política se transformou muito, muito, porque... O que acontece? Hoje, na sociedade, na cidade de serviços, o prefeito não é mais aquele que, cuide, que tem que cuidar, não precisa mais transporte, precisa mais habitação, precisa mais escola. Bom, porque há é uma mudança demográfica. Na verdade, nós estamos, as mulheres, há uma, redu... uma queda na taxa de fecundidade, é cada vez menos criança pressionando por escola, pressionando por creche, mas, por outro lado, aumenta o número de pessoas com mais idade que precisam de outro tipo de política pública. Ou seja, hoje o centro do problema da cidade é como você fazer com que as pessoas se movam menos, né? como fez a, a, a prefeita de, de Paris, ou seja, ninguém pode viver a mais de 15 minutos de qualquer coisa que precisa da vida. Não pode ficar mais de 15 minutos longe, tá certo? Do supermercado, do hospital, do entretenimento. Então, na verdade, mudou completamente a forma de fazer política. Então... Não é mais a do passado, me parece. Né? Segundo, o parlamentar. Né? O parlamentar, na verdade, não é mais um representante do eleitor. Tá certo? O parlamentar se transformou... essa Obviamente que eu estou falando aqui da floresta, não estou falando de árvores, tá estou falando do geral. Né? Mas o parlamentar hoje é um gestor público. Pela introdução de emendas impositivas, certo? o vereador, o, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, ele não está preocupado em saber se a lei é boa ou ruim, ele quer saber se as emendas que ele fez, ele vai receber. E o que é? Logo, o que a gente precisa ter clareza, né, que, que há uma, uma mudança, na verdade, na sociedade, uma mudança na política, e nesse sentido, há um impasse, a é meu modo de ver, em relação ao PT. Porque... Na, na, de certa maneira, o, o, o sujeito social pela qual o PT se organizou, se constituiu, tá certo é um sujeito social que está distante da atualidade e nós estamos, nós podemos falar não do PT exclusivamente, mas de todas as instituições que vêm da sociedade urbana industrial, então, associação de bairro, associação de moradores, né? partido político, sindicato, associação é, estudantil, de maneira geral, estão descoladas desse novo sujeito social. Quem está mais preparado para lidar com isso e que tem tido êxodos inegáveis, tá certo, é o crime organizado e as igrejas, de maneira geral, neopentecostais. Eu sei que tem diferença, mas pela questão de tempo vou ficar mais ou menos por aqui, chamando a atenção para essa circunstância, né? que são outras instituições. Nessas instituições tem espaço de sociabilidade, algo que não tem mais no partido, não tem no PT, tá certo? sociabilidade, que é, na verdade, a oportunidade da troca você compartilhar os teus problemas, então alguém que sai muito cedo de casa, vai trabalhar, um lugar horrível de trabalho, não tem com quem conversar, volta à tarde da noite, ela com quem conversa? Porque nós estamos falando de famílias que não são mais de dois adultos e duas ou três crianças, né? agora são famílias monoparentais, de um adulto e uma criança, não tem diálogo em casa, não tem o um almoço, um jantar em casa, o um final de semana com a família, nada disso. A sociabilidade não se constitui mais, de maneira geral, na família, então, se constitui aonde? Eu vou falar com quem? Não tenho amizade, meu trabalho é uma porcaria, tá certo? No, no, no partido, no sindicato, espaço de sociabilidade não tem. Se eu for fazer uma reunião e for chamado para uma reunião, se eu sou do sindicato, por exemplo, eu tenho filhos pequenos, eu preciso levar meus filhos, porque eu não tenho quem deixar. No sindicato não tem uma creche para recepcionar meus filhos? Então, eu também não vou. Agora, nas igrejas, de maneira geral, tem. As igrejas são espaços de sociabilidade, Tá certo? É um espaço que eu posso falar dos meus problemas, é um espaço de esperança. Então, é um espaço de educação, de fraternidade. Então, nós precisamos repensar, a meu modo de ver, olhando para frente, em termos de perspectiva, né a atualidade do PT. Ou seja, porque se o sujeito social mudou, é necessário a gente reconhecer isso. Porque se nós nem isso reconhecemos, achamos que nós estamos vivendo o mesmo sujeito social e, portanto, é possível se modificar a partir desta ideia não me parece adequado, tá certo? Porque nós estamos de fato entramos numa sociedade de serviços com sérios problemas, porque sem ter sido completado a fase de uma sociedade urbana industrial, nós temos uma parcela dos brasileiros que não tem acesso a bens industriais, ou seja e vão ficar sem, porque sem base industrial você só, só pode atendê-los importando. E o país não tem base de exportação suficientemente para atender as importações de bens industriais. Então, vou ficar por aqui, não sei se ajudei, mas de toda maneira, o meu, meu foco aqui era justamente esse impasse entre a transição de sujeitos sociais e o papel do PT. Obrigado. Legal, Márcio. A gente é que a agradece. É, bom, estamos aqui no curso Histórias do PT no Governo de Campinas, onde nosso foco é falar da gestão Toninho e Isalene, mas a gente, é, em alguns momentos do curso, estendeu um pouco e abrimos esse leque. Né? Essa aula de hoje é a aula de encerramento. Hoje nós temos dois professores, o Márcio Postma e a Isalene Tiene. Os dois já fizeram suas falas iniciais. A gente vai abrir agora para um bloco de intervenções, com perguntas, opiniões, para quem quiser falar. E depois, na sequência, a gente devolve a palavra ao Márcio e à Isalene para que eles façam suas considerações finais. E a gente encerra nossa aula de hoje com chave de ouro. Essa aqui é a última aula, a aula de encerramento do nosso curso. Tivemos juntos aqui por praticamente três meses, né? uma longa jornada, começamos avaliando o governo Jacó, passamos por períodos onde o PT foi oposição na cidade, até a conquista da prefeitura, com Toninho inicialmente como prefeito, a Isalene como vice, depois a Isalene como prefeita, após a tragédia. Né? E hoje a gente está conversando um pouco aqui sobre o legado e sobre o futuro. Tá? Bom, queria agradecer a Ana Ludmila Ferreira, Rogério Bernardes, Fátima Silva... Eliana Pires, Marta Oliveira Jungmann, Sebastião Lima, Vani Franciscato Gebim, Eliana Ribeiro da Silva, enfim, todas as pessoas que estão acompanhando na transmissão no Facebook e que estão interagindo com a gente. Ajudem a compartilhar essa aula para que ela chegue ao maior número de pessoas possível. tá? Para quem está vendo, por acaso, a primeira aula hoje, todas as demais estão disponíveis na nossa timeline, na fanpage, no Facebook mas também estão disponíveis no canal do YouTube do Centro Cultural Esperança Vermelha, onde é mais fácil localizar as aulas e elas ficarão lá como um registro histórico disponível à disposição do Partido dos Trabalhadores e da militância de esquerda em geral na cidade de Campinas. Tá? Queria mencionar que a Camila Silva, que comenta, que bom te ver, Isalene manda um recado aqui para a Isalene. A Marina Costa Lima, que sempre acompanha também nossas transmissões Boa Noite Pessoal. A Carminha Cabral Carpintero, que também está dando um boa noite aqui, está acompanhando a transmissão. Sebastião Lima, também está dando um boa noite aqui. A Wanda Conte, escreveu Boa Noite, estou assistindo. Um abraço solidário e socialista a todos. Rinaldo Sicone, que também deu um boa noite. E a Eliana Pires também falou boa noite. Eu vou dar uma olhada aqui se tem alguma. Mais alguma questão? A Wanda Conte está me cobrando aqui. Eu, eu te mencionei, Ivan. Não tem nenhuma questão no Facebook. Só as mensagens, o carinho do pessoal que está acompanhando esta aula no Face, tá? É, vou verificar aqui na nosso, no nosso chat aqui ao lado se alguém está pedindo inscrição para falar. Por enquanto também só um boa noite. A Duracy quer falar. É a Doraci, né? Doraci, pode abrir seu microfone, fica à vontade. Oi, boa noite a todos, a todas. Eu tenho assistido as aulas é, depois que elas acontecem. Já assisti cinco, pretendo assistir todas hoje eu consegui estar presente. Eu gostaria, dentro dessa discussão de que temos um novo sujeito social, essa questão também pesa para repensar a própria organização do partido. Né? É, mas eu quero que ouvi da Isalene e do Márcio, a questão do orçamento participativo continua válido? E, se continua válido, é... qual a relação que deve ter com as redes sociais? Essa é a questão. Legal. Obrigado, Doracy. O próximo a falar é o Ronaldo Hipólito e, depois, na sequência, o João Rocha. Reinaldo, abra seu microfone, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria mais fazer uma. repercutir um pouco o que falou o Márcio Póssima a respeito, vamos dizer, do novo sujeito social. Porque, apesar de ser, vamos dizer, verdadeiro e irreversível essa mudança na sociedade, também é verdade que alguma das alguns dos projetos, algumas das infraestruturas que eram necessárias é, antigamente, no, no antigo sujeito social, no, no antigo modelo, é, ainda são necessárias e algumas até são mais necessárias. Algumas são mais drásticas. É quando a gente fala, por exemplo, na área de meio ambiente, quando a gente fala também enquanto não tiver as propostas vão dizer, de de novas centralidades nos modais de transporte enquanto a gente não tiver um sul mais revigorado na parte do da saúde então pensando nisso tudo uma parte dos projetos que influencia politicamente as gestões e uma parte do que a gente deve trabalhar politicamente para melhorar, é, ainda está naquele velho, naquele velho a, tratando como se fosse aquele velho sujeito social que era o, o pessoal da indústria, o pessoal dos bancos, o pessoal que era sindicalizado, que são bem menos hoje, como falou o Márcio, o Márcio Costa. Então, eu queria só colocar na, na, no debate, na discussão aqui, embora não é bem um debate, né? É, para as pessoas, ao pensarem nessa nessa nessa transição, nessa mudança, é que ela deve ser feita de um modo muito equilibrado, porque se você não fizer de um modo muito equilibrado, você vai, você pode é, atingir melhor esse sujeito social que está se distanciando do, do modelo antigo, e você deixa para trás a parte que o o Márcio colocou de, -de ali, que é o envelhecimento da população, que é o que vivia com as velhas práticas, que, vivia, que viveu, no, que foi industrial, que foi o pessoal daquela época, e que até morrer vão estar mais ou menos nessa linha. Veja vamos dizer, os, os, os, as redes sociais, que tem dificuldade, as pessoas dizer, de mais idade vão ver é, assumir esse tipo de instrumento como comunicação, é, entre as pessoas. Né? Então, eu só, só me escrevi para falar sobre isso. E para falar, por exemplo, sobre o que a Isalene é, citou é, da gestão, é, da nossa gestão, Isalene Toninho, no governo municipal, na, na área de infraestrutura, um dos graves problemas que nós enfrentamos que ainda continua existindo, é o problema dos resíduos. Por isso que eu falei muito do meio ambiente. porque O problema dos resíduos ele, ele vai continuar existindo e vai ficando mais drástico. Porque as áreas de, de de deposição vão ficando cada vez menores, né? menos locais e muito mais caros para, para, para enterrar os resíduos. E na, aí, quando você parte para a reciclagem, você precisa que esse pessoal, seja eles um dizer, o novo ator social ou o antigo ator social, eles têm ainda dificuldade de entender o, o peso que a, a tomada de decisão que você tem no seu, por exemplo, no lixo que você tem, separar em casa, do resíduo, e para separar em casa, na vida futura das pessoas e na vida da cidade que você vive. Ainda tem essa dificuldade. Então, é um sistema mesclado que eu gostaria de colocar na discussão sobre como nós vamos verificar, vamos dizer, trabalhar esse impasse atual, vamos dizer, dentro da política de gerenciamento de uma cidade. É isso. Obrigado, Ronaldo Hipólito. Eu falei o João... Bom, mas na verdade eu cometi um erro aqui, tá? Primeiro agora é o Luiz Antônio Arantes, depois o João Rocha e depois o Lauro Marconi São três inscritos, tá? Luiz Antônio, pode abrir seu microfone. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Zalene. Boa noite, Márcio Póssima. A minha questão é a seguinte: Campinas sempre foi uma cidade que teve uma prevalência da atividade industrial. E isso proporcionou assim, uma formação de sindicatos ligados à indústria, sindicatos de briga, de luta, e que se sempre assim, se impuseram nessa luta política, em contraponto, por exemplo, ao sindicato dos empresários, por exemplo, Piesp e tal, tal. Então, agora é o seguinte: com essa mudança em que a cidade se marca mais pela questão da prestação de serviços. Eu estou procurando, eu não sei quais quais assim quais sindicatos que representam essas forças políticas de, da da prestação de serviços que representam e que fazem essa luta em Campinas. Será que esse esse esse esses sindicatos esses grupos se é que existem? Eu não eu não procurei não, não ter pelo que eu vejo, são, coisa muito, são sindicatos muito, assim, poucos atuantes. Isso não diminui a luta política que tem essa prevalência de, além de ter a briga dos seus interesses uh, uh, pessoais, profissionais, atuam também a luta política. Como que força que nós temos em relação a esses sindicatos tão ligados a essas empresas de prestação de serviço? O que isso representa... No, no, no grande assim circo de de, de de sindicatos em Campinas essa é a minha questão o que que eles representam o que que eles podem fazer que forças que ele tem a minha questão é essa infelizmente é uma coisa que a gente está notando que diminui bastante essa diferença entre o sindicato desses das indústrias trabalhadores das indústrias e o sindicato na de, de trabalhadores na prestação de serviços essa é a minha questão, essa diferenciação. E a diferença entre eles, a, a, a, a força de inserção que eles têm na luta social, na luta política, a diferença entre eles. Essa é a minha questão. Um abraço para todos. Legal. Obrigado, Luizinho. Próximo é o João Rocha, companheiro que é fundador do Partido dos Trabalhadores em Campinas. Boa noite, João. Boa noite. É, boa noite, companheiros e companheiras. É um prazer rever aqui companheiros e companheiros de longas datas né e, o tempo passa o tempo voa para quem não me conhece eu fui eu sou João Rocha 79 anos metalúrgico aposentado e eu fui um dos fundadores do PT e trabalhei na administração do PT prefeito é de coapitar como administrador regional né e o que é só chamar a atenção, falar sobre um ponto, né, é que é o seguinte, eu, após a refrega de 64, né, eu fiquei em Bernardo uns tempo, que eu era dirigente sindical em Campinas, e depois houve o convite para participar, né, da fundação do PT, e... Quando eu peguei o documento do PT, fui estudar, eu, o que me chamou a atenção e me atraiu, me, me, me, me chamou né, para participar, foi a proposta da organização da classe trabalhadora pela, a, a, a, pela organização da classe trabalhadora por, através de núcleos de base, né? E aí, eu abracei a proposta. Inclusive, participei de um, de um núcleo muito ativo na Vila Bordista, né? Dentre os vários que tinham em Campinas na época, né? E, e mas tinha a proposta da participação dos trabalhadores. Mas acontece que, a, que os trabalhadores não estavam ávidos à participação, né? A gente conseguiu alguma coisa com muito trabalho. Bom. É, agora com essa exposição do próximo, né? Eu já eu, eu, eu essa mudança que está que tá vendo, né? É, é, é, é, se, se perdeu aquela proposta inicial dos núcleos de base, porque eu durante a caminhada eu sempre levei a pecha de basista e obreirista né porque eu sempre defendi a organização no bairro o movimento popular a conscientização o trabalho de base né e, e percebi na caminhada que não tinha muitos companheiros afoito a essa tarefa né eu não, não sei porque o do, do, do qual era o entendimento né então ouvindo essa exposição do posto né foi bastante brilhante a da Isalene também né que faz uma análise muito muito boa né é, é, como que ficamos Porque eu acho que nós vemos uma sociedade de classes né com interesses antagônicos que o interesse de uma classe sobrepõe o interesse de outra através da correlação de força e a força da, da classe trabalhadora está na sua conscientização e organização certo isso tá, tá se perdendo e pela exposição do próximo uh, uh, está aumentando as dificuldades então a pergunta que eu faria é o seguinte né não, não precisaríamos nos adaptar né e retomar essa proposta esse pensamento para resolver a questão da correlação de força porque não uh, o pessoal estão fazendo o que querem com com a esquerda com com com, com a militância do PT com né? e por exemplo eu pergunto aonde estão os 40 milhões de brasileiros empobrecidos que foram beneficiados pelos programas sociais do PT a hora que derruba a Dilma a hora que prende o Lula né então eu, eu, eu fico bastante preocupado né depois de tanta tanta luta na caminhada tanto sofrimento né é, é, é, como que nós vamos fazer para retomar essa proposta? Se é, se é viável, se é possível, ou passou da época, né? Então, o que me, me inquieta é, é essa questão, né? Que a luta no parlamento, sem a pressão das massas, para mim, não, não, não resolve muito, não. não, não, não é tirar, tirar água de pedra, né? Então, é, é, eu fico com essa preocupação, com essa pergunta, né? O que fazer, né? Obrigado. Desculpa, acho eu me abrandei um pouco, né? É isso. Legal. Obrigado, João Rocha. Está é, inscrito o último a falar, o Lauro Marcondes. Na sequência, a gente devolve a palavra para o Márcio e para a Lauro, pode abrir seu microfone. Boa noite. Bom, boa noite a todos. E acho que primeiro, parabenizar aí essa iniciativa de vocês, do, do Centro Esperança Vermelha, por conta desses debates que estão sendo feitos. né Eu tive o privilégio de, de ter ministrar a aula, como vocês chamam, em um dos dias, né onde a gente abordou alguns aspectos do governo. né Mas, é, primeiro, eu queria destacar alguns aspectos do que a Isaline falou, dando alguns detalhes a mais, é sobre a recuperação da capacidade econômica da prefeitura no governo Toninho e Isalene. Né? Quando Toninho entrou, Isalene, junto, entraram no governo é, em 2001, a prefeitura tinha uma situação caótica. né? Nós tínhamos perdido a capacidade de arrecadação e a capacidade de investimento. É, tínhamos um governo federal que cortou todas as fontes de recurso é, para a gestão, uma prefeitura que não tinha certidão negativa de débito, tinha é, ações judiciais, não tinha capacidade de financiamento nenhuma, ou seja, a prefeitura estava numa, numa situação que ela não tinha capacidade de investimento algum em coisa nenhuma. Male, male tinha recursos para manter funcionando a estrutura da máquina existente. E né? Eu acho que ao decorrer dos quatro anos, houve uma ampla recuperação, né? inclusive com a capacidade de captação de financiamentos, de investimento, é, todo, tudo que foi feito no orçamento participativo que se baseou nessa recuperação da capacidade também de arrecadação. Né? Eu lembro é, no gabinete, junto com o Luiz Carlos Afonso e depois com o Pio que foram secretários de finanças, é, o trabalho que foi feito de recuperação da, da arrecadação do IPTU. O IPTU havia uma inadimplência gigantesca e, e, e, a, e a prefeitura, é, que era o um principal imposto municipal, tinha se perdido, as pessoas não levavam a sério. Né? Então, ao final do governo Toninho e Zalene, nós conseguimos recuperar essa capacidade de investimento, a gente conseguia investir no orçamento participativo e eu acho que isso foi um dos legados realmente que nós deixamos para a cidade. Né? E eu tenho, como disse da outra vez, eu tenho muito orgulho de ter sido é, particip, é, ter participado dessa empreitada, é, porque eu acho que isso, nós deixamos uma marca para a cidade, apesar de todas as diversidades e todas as dificuldades, especialmente com a morte do Toninho e a, e a assunção da Isalene naquelas circunstâncias. Né? Então, mas eu acho que a gente teve realmente um, um mérito grande nesse aspecto. E outro aspecto que a Isarine destacou que eu também considero importante, eu falei isso no dia que eu que eu dei minha palestra, a questão da participação popular. Eu tive experiência, trabalhei na prefeitura em São Paulo na época que Irondina foi prefeita pelo PT e lá nós tivemos uma experiência de participação popular. É, fui na época é, administrador regional de uma, uma das regiões de, de São Paulo que tinha uma população parecida com a de Campinas né? É, e, e num, a experiência nossa em São Paulo foi incomparável com a de Campinas. A de Campinas era muito mais ampla, era muito mais é, séria, muito mais efetiva, é, participou com teve uma participação muito maior de pessoas, então eu acho que o OP em Campinas deixou um legado muito importante. né? É, e terceiro aspecto, eu tive o privilégio também de trabalhar com a em São Paulo, que era mulher e sofreu todo tipo de ataque, preconceito, por ser mulher nordestina, né? E eu lembro que nós entramos na, na, na, na prefeitura e do dia 1 de janeiro do ano de 89, até o dia 31 de dezembro de 92, nós sofremos ataque dioturnamente sobre tudo o que acontecia na cidade de São Paulo, era culpa do PT. né? E, e esse era uma era situação. E quando vim, aceitei, após a morte do Toninho, mas a Lene me convidou para vir para a prefeitura em Campinas, é, não foi diferente. Desde o momento que eu pus o pé no gabinete, até o último dia de 2004, foi ataque o tempo inteiro contra a administração do PT. E uma das coisas que eu identifico é que o fato de Zalene ser mulher também. né Então, faço um paralelo do que aconteceu com Herondine em São Paulo, com o que aconteceu com a Zalene em Campinas, e com o que aconteceu com a Dilma na presidência da República. Né? É, acho que assim as mulheres que estão à frente desse trabalho com os quais eu trabalhei, é, desempenharam o melhor possível. As administrações fizeram o melhor possível e sofreram ataques de todo tipo. Né? E é aquilo que se fala, né? ninguém chuta cachorro morto. Né? Se bateu tanto é porque muito medo tem. Né? A elite brasileira machista, a elite brasileira atrasada, ela bateu muito no PT e tentou desconstruir o PT porque tem muito medo do PT. É, medo do que o PT pode fazer, já fez e do que pode fazer. E teve muito medo dessas mulheres, né? muito medo da, da Irundina, muito medo da Isalene, muito medo da Dilma. né? Porque sabe que o caminho político de, de transformação passa pela atuação feminina na política. Né? A gente vê exemplos de outros países, se as mulheres não estão à frente, não estão no processo político. A, a, os setores conservadores hegemonizam a política. Quando as mulheres entram, você areja, você abre novos espaços, e a elite sabe que a mulher tem um potencial de transformação né? social e política. Ela é um dos elementos que, vidas as eleições recentes agora dos Estados Unidos, onde o perfil eleitoral, e todas as pesquisas indicam isso, para o apoio pro Biden contra Trump, foi fortemente feminino. Né? Se dependesse dos homens dos Estados Unidos, o Trump teria sido reeleito e ficaria lá bastante tempo, não sei se só quatro anos depois não. Se ele já está com dificuldade de entregar o governo agora, tendo perdido, imagina se ele ficasse mais quatro, né? não sei se depois ele não iam inventar um jeito de ele ficar mais uns quatro. É, aí eu vou entrar na, na, na fala que o, que o Márcio fez é, sobre esses novos agentes sociais que podem se constituir como novos agentes políticos. O PT trouxe, eu também estou no PT desde o início, é, e, e participei de toda essa empreitada, no, no meu caso, no movimento estudantil universitário, né, mas de toda essa empreitada de transformar o PT no canal de político de uma classe trabalhadora. Né? Então, acho que isso ficou claro, o PT cumpriu esse papel, e agora nós estamos diante de novos setores sociais com nova, novas etapas. Tenho, realmente acho que o PT vai ter muita dificuldade de se, de, de se estabelecer como é, esse canal de diálogo para essa nova geração. Né? É, e, e tenho dúvidas de como o PT vai fazer isso. A gente teve a experiência da eleição de 2018, onde nas redes sociais a esquerda tomou uma lavada. Né? É, a gente viu alguns documentários, algumas pesquisas que foram feitas, como que o Trump foi eleito em 2016, como que o Bolsonaro foi eleito em 2018. E a gente estava atordoado, né, porque aconteceu, eles, eles usaram da ciência, eles usaram de todos os instrumentos de manipulação nas redes sociais e produziram uma massa crítica contra a esquerda, e contra é, o PT aqui no, no país, forte, muito forte, que hoje está difícil de reverter. Né? Então, em 2018, nós fomos pegos de surpresa com essa situação, que já não devia ser tanta surpresa, porque tinha acontecido dois anos antes nos Estados Unidos, mas nós fomos pegos de surpresa novamente. Né? É, agora, é, por outro lado, fazendo um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos agora, e não nenhuma ilusão aqui de que Biden seja de esquerda e que Partido Democrata vai representar os setores progressistas americanos, mas é inegável que eu, lá houve uma experiência inovadora de neutralizar as atuações da direita nas redes sociais. Né? Eu acho que nós temos que aprender com isso, porque as redes sociais em 2016 deram a vitória ao Trump. Apesar de todas as pesquisas dizerem o contrário. E as redes sociais desse ano, no mínimo, foram neutralizadas para não dar novamente essa essa repetição de história. né Então, eles lá encontraram alguma saída de neutralização. E também uma segunda coisa que eles neutralizaram, que também precisa ser estudada por nós aqui, que é o papel das igrejas pentecostais, neopentecostais, as igrejas conservadoras. Não só as neopentecostais, mas os setores conservadores da igreja católica, né, eles também conseguiram neutralizar, criar um diálogo social com os setores da sociedade que tinham sido ganhos por um verdadeiro terrorismo digital, terrorismo moral, e esse ano eles lá eles conseguiram neutralizar isso. E por isso é que o Biden ganhou, porque senão teria perdido novamente. Não só isso também, mas por causa da pandemia também, que eu acho que do jeito que o Trump tratou mal essa questão, Acho que ele acabou perdendo. E tem um aspecto que eu li uma pesquisa ontem, é, é, que foi feita é, com 3 mil pessoas no Brasil, é, é, que indica que 39% daquela geração Z, né, que são aqueles que são os nativos digitais, aqueles que ficam conectados permanentemente na internet, é, e que nasceram de 95 para cá, 1995 para cá é, 39 isso me surpreendeu positivamente. 39% tem é, uma, uma confiança e uma expectativa de voto no PSOL e no PT. O que é uma novidade. Esses setores eles até há pouco tempo atrás eles estavam a à, à esquerda. E hoje quase 40% dessas geração Z, que são jovens, é, ligados na internet, estão simpáticos. Simpáticos não significa que eles estão engajados na nossa luta, mas eles estão abertos a ouvir alguma coisa do PT e da esquerda. E aí é, eu pergunto ao Postman: é, se nós temos um, um potencial de quase 40% dessa geração jovem, conectada e que está ávida por ouvir alguma coisa da gente, o que que nós podemos falar para eles? Quais são os instrumentos que nós podemos criar para poder, assim como o PT soube fazer esse diálogo com a classe trabalhadora na década de 80, como que nós vamos fazer esse diálogo com essa geração Z agora na, na década de 2020? Né? Passado 40 anos, nós estamos perante uma nova geração. Não são mais aqueles trabalhadores operários. Né? Óbvio que ainda permanecem os trabalhadores operários no campo, que tem um percentual significativo da sociedade, que, com os quais nós ainda continuamos ter algum tipo de diálogo, né? mas eles não são mais maioria. Né? Então, se a gente quer fazer uma transformação, a gente precisa dialogar com a maioria das pessoas que trabalham. Né? Porque com a elite, a gente sabe que a gente vai ter pouco diálogo. Então, a pergunta que fica ao posto é: como. Com que instrumentos, como é que nós vamos fazer para neutralizar a atuação conservadora nas redes sociais, a atuação das igrejas conservadoras, não só os neopentecostais, mas também a igreja católica conservadora, claro. e a questão do diálogo com essa geração Z. Essas são as minhas perguntas. Obrigado, Paulo rapidamente antes de, de devolver eu vou fazer aqui uma leitura da Marina Costa Lima ela é, parabeniza pela aula e ela pergunta dirigida dirigindo-se ao Márcio né é, como você se coloca sobre críticas que dizem respeito à correlação de forças é, e que por exemplo mesmo o governo Lula tendo conseguido assentar um maior número de famílias em áreas rurais, ou feito um grande marco de ampliação e criação de políticas de bem-estar social, surgem críticas ao governo Lula por dar incentivo a bancos, ao agronegócio e ter feito um pacto de governabilidade, é, ou a acusação de não ter feito reformas estruturais de base, como a reforma agrária, etc. Eu não vou conseguir ler tudo, tá? mas eu acho que isso resume bem o espírito da, da questão que a, a Marina Costa Lima está ponderando aqui. É, a gente vai ter que parar por aqui, porque o nosso tempo é, não, não dá mais, tá? É, dá para falar, cada um aí, 10 minutos, estourando 15 minutos. Eu vou propor, se, se o Márcio Postman não, não se importar, eu vou propor, propor que a gente faça uma inversão agora. É, a gente começa com o Márcio, fazendo as considerações finais dele e depois, na sequência, a Isalene faz a última fala. Pode ser, Márcio? Exatamente. Tá bom. Também. Bom, então, quero agradecer as considerações e questões que oferecem a oportunidade de reforçar algo que certamente ficou de fora uma exposição em 20 minutos. né Bem, é, em relação então à questão que a, a Duracy nos levanta é, sobre como trabalhar é, o tema da, das redes sociais, né? o Ronaldo também levanta o, o, os aspectos referentes a esse novo sujeito social, Luiz sobre o tema dos sindicatos, o João, é, em relação ao que fazer diante dessa mudança. E, por fim, o próprio Lauro também, em, em relação às as, as possibilidades do PT, a questão da juventude e tal. Bom, eu, eu listei assim rapidamente, porque em 10 minutos, obviamente, são questões aqui bem mais profundas do que a gente tem condições de responder. Eu vou reagir a elas, mas me parece que estão todas elas no mesmo contexto. Eu, eu parto do pressuposto que nós estamos com uma agenda envelhecida, certo? Quer dizer, uma agenda, uma agenda que foi própria, adequada, para um sujeito social, porque não, não tem como explicar o sucesso do PT, não é? se a gente não perceber justamente o quanto ele estava identificado a um contexto. Esse contexto mudou, é? e, de certa maneira, nós não conseguimos é, atualizar para esse novo sujeito social. Bem, então, digo isso porque me parece que nós, de certa maneira, estamos numa função que, ao invés de potencializar esse novo sujeito social, nós, ao ficarmos distantes, é, terminamos dando oportunidade para que outras instituições se estabeleçam e ocupem o espaço. Né? E política, obviamente, não tem espaço vazio. Digo isso porque a impressão que, que tenho é que essa nova classe trabalhadora, a classe trabalhadora dos serviços, ela vive um, um, um cenário de pré-insurrecional. Ou seja, dificilmente nós encontramos é, alguém que diga o seguinte, como é que está vendo a, o país? A, a vida está maravilhosa, está tudo ótimo. As pessoas estão insatisfeitas por diferentes razões, mas há uma insatisfação inegável. Né? Ora, o primeiro passo para transformar é partir do pressuposto que as pessoas estão insatisfeitas, muito insatisfeitas. E são insatisfações individuais, insatisfações que, de certa maneira, falta política que possa, na verdade, identificar não é? as insatisfações individuais em insatisfações coletivas. Porque o sujeito social anterior ele estava insatisfeito porque, embora tinha vindo do no interior, tá certo, tinha é, encontrava um trabalho na indústria, mas ele morava num lugar horrível, não tinha transporte, não tinha coleta de lixo, não tinha educação, ou seja, havia uma insatisfação própria dele. E foi justamente a mística, foi justamente a forma de interagir a, a partir desta desta realidade, não é, é que nos permitiu construir esse projeto social, aquilo que o que o Sader falava, não? Né? Quando os novos personagens entram entram na história, entram na política. Então, a dificuldade nossa, a meu modo de ver, está relacionado a isso. Por quê? Porque nós, na verdade, estamos com dificuldade de interagir, reconhecer os problemas desta circunstância Guardada de proporção, tem um livro interessante, é, que é, chama-se O Alfaiate de Ulm, que conta, na verdade, a decadência do Partido Comunista Italiano. Né? O Partido Comunista, que, que foi um dos mais importantes do ponto de vista da esquerda, em termos de, de, de presença eleitoral, de, de mobilização. E aí tô lembrando aqui, em função da, das perguntas que foram feitas, né, que tem o, o, o diagnóstico lá, é, na virada dos anos 70 e 80, que eles, eles olham o seguinte, olha 90% do, dos filiados do Partido Comunista Italiano eram pessoas com mais de 50 anos. Tá? Depois, a direção do, do, do Partido Comunista Italiano, lá estavam na direção os melhores quadros em termos de representantes da organização sindical, da organização social, partidária, gente que fez greve, mas isso no início dos anos 80, gente que tinha feito greve, mobilização, no final dos anos 60. Ou seja, o partido não conseguia, na verdade, ter a sua representação naqueles que estavam à frente do movimento social daquele momento. Então, essa essa essa questão do sujeito social e como transformar em sujeito político, me parece... Fundamental. E aí, pressupõe, na verdade, entender melhor o que o que está que acontecendo, quem é esse sujeito social. Porque nós entramos com questões velhas, a meu modo de ver, por, por realidades novas. Por, vou dar uma concreta, um exemplo concreto do que eu estou querendo dizer. Não é? Ou seja, na, na sociedade agrária, até a década de 20, por exemplo, não havia separação entre trabalho de produção e trabalho de reprodução. As pessoas moravam no campo, moravam e trabalhavam no mesmo lugar, moravam na fazenda, trabalhava na fazenda, então, todo mundo levantava quatro, cinco horas da manhã, tá certo, para fazer trabalhos em casa e depois fora de casa. A criança com 5, 6 anos de idade já estava trabalhando, ajudando, inclusive, a cuidar o irmão mais moço, coisa desse tipo. Ou seja, a reprodução e a produção eram simultâneos. Não é? Ora, com a sociedade urbana industrial, com o deslocamento para a cidade, então, as pessoas geral não <risos> trabalham onde moram, trabalham fora, é que se estabeleceu esse, essa divisão do trabalho de produção e de reprodução. O trabalho de produção é aquele feito fora de casa, não é feito na fábrica, no escritório, no comércio, no mercado, em qualquer lugar, um trabalho que é validado pelo capitalismo, um trabalho de produção que garante, de alguma forma, uma, uma representação sindical, associação, é, garante, de alguma forma, uma remuneração, algum direito, a possibilidade de se aposentar trabalhando fora de casa. No entanto, o trabalho de quem fica em casa, que é tão importante quanto o trabalho de produção, que é o trabalho de reprodução, em geral, é, é, é designado às mulheres, que é o trabalho de cuidado em casa, né? mas o cuidado de criança, o cuidado de idoso, o cuidado de doente, o cuidado de deficiente físico, o cuidado em geral, tá certo, é um trabalho tão importante quanto o de produção, mas é, é, seguiu sendo um trabalho invisível, um trabalho sem representação, um trabalho sem direitos, um, um trabalho sem remuneração. Né? Então, nós em casa podemos lavar louça e por 40 anos podemos trabalhar lavando louça em casa, não teremos remuneração, não poderemos nos aposentar, não tem o um sindicato dos lavadores de louça de casa. Tá certo? Mas se porventura eu vier lavar louça não mais em casa, mas lavar louça fora de casa, numa, num num bar não é? ou num restaurante, para dar um exemplo, o simples fato de eu mudar de lugar e, portanto, virar trabalho de produção, trabalho fora de casa, eu tenho acesso, posso ter acesso a uma remuneração, a um direito, posso ter acesso a sindicato, posso me aposentar lavando louça fora de casa, mas em casa eu não posso. Ora, na sociedade de serviços, tá certo? Essa divisão entre trabalho de produção e reprodução está sendo borrada Tá certo o, o, a casa passa a ser cada vez mais um espaço de trabalho também de identificação de sindicato etc tem aí nova luta nova base social nova agenda ninguém toca nisso tá certo e o trabalho imaterial não é o trabalho já não é mais só feito em, no local de trabalho a pessoa leva para casa pela internet pelo celular a pessoa dorme com o trabalho sonha com o trabalho Todo esse trabalho fora do local de trabalho específico é um trabalho que está gerando excedente, está gerando lucro, está gerando riqueza. Esse trabalho não está sendo disputado pelo Estado, que não tributa, não está sendo disputado pelo sindicato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as nossas instituições perderam funcionalidade. Esse agente social ele não se identifica, não falamos a linguagem, Tá certo? não reconhecemos o tipo de atribuição, a submissão, o, a, a intensificação do trabalho, a exploração e última análise. Então, é a mesma coisa, nós tínhamos sindicato nos anos 70, um, um bando de pelegos, não é, João? Você que foi destituído do, do, da sua ação nos anos 60, você tinha sindicato, sindicato com dinheiro, sindicato disso, daquilo, mas não tinha representação, não falava a linguagem de quem era explorado. Ora, na sociedade de serviços, por que, que a igreja, o, o, o crime organizado, representam? Tá certo? Porque eles são, são instituições com múltiplas funcionalidades. O sindicato que nós temos hoje é um sindicato de especialista. O sindicato ele só cuida de quem tem carteira assinada e está empregado. Se o cara chegar no sindicato, olha, eu trabalhava até semana passada, fui demitido. O que que fala o dirigente sindical? Que tem que ser um especialista em CLT, tem que saber se o cara recebeu o fundo de garantia, se os direitos foram atendidos, não vai ter que entrar no do trabalho. Ele é um especialista, não tem um trabalho. Os caras vai é perguntar o seguinte, oh, meu, eu tenho um filho que está com um problema, o que, que você acha? Oh, não tem a menor ideia. Olha, lá no bairro não tem água. O que, que você não tem um Ou seja, ele não sabe, o dirigente sindical não sabe falar da vida do cotidiano do cidadão. E sobre o problema do trabalho, ele vai lá, olha, eu estava trabalhando e fui demitido. É, isso aí é culpa dos patrões, tá certo? Isso é culpa desse governo. O dirigente sindical sabe explicar o problema. O dirigente sindical não sabe, na verdade, oferecer esperança. Vem aqui para o sindicato, nós vamos dar um jeito, você vai fazer um curso, você vai isso, aquilo. Não, não tem. É como se alguém vai no consultório médico, tá certo? E o médico diz o seguinte, olha, você está com câncer. E o teu câncer, tá certo? É um câncer específico que foi descoberto lá nos anos de 1960 pelo doutor Sueco. O cara até vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, até é bom saber esse Eu quero saber como é que eu me curo. Porque se não tiver me dizer como é que eu me curo, eu vou embora daqui, vou curar um, qualquer um que me ajude, que me dê esperança. Então, o nosso discurso não dá esperança. Agora o cidadão vai para uma igreja e é diz o seguinte, olha, o que aconteceu? Ah, eu estou desempregado. Ah, você é desempregado, você vem no lugar certo, porque aqui nós vamos resolver o seu problema. Se você está desempregado, eu vou lhe dar o seguinte. A dona Maria, levanta aí. A dona Maria, levanta. Ela chegou a semana passada e estava desempregada. Não é isso, Dona Maria? Sim, estava desempregada. Pois é. Aqui na nossa assembleia, é? tem o, o, o Paulo que trabalha no supermercado, ficou sabendo que tem um emprego, ele nos informou. Aqui nós temos uma procura ativa por trabalho, encontramos e oferecemos a vaga para a Dona Maria. Aleluia! Milagre! Tem um emprego, vão resolver o seu problema. É óbvio que a igreja não vai resolver problema nenhum. Mas tem esperança, tem envolvimento, as pessoas precisam disso, acreditar em alguma coisa. Né? Então, as nossas reuniões, reunião de partido, é uma reunião burocrática, uma reunião que não, é a reunião para marcar a próxima reunião, é briga de um com o outro. Gente, as pessoas precisam de coisas concretas, objetivas, tá certo? Então, eu moro na favela, moro lá no bairro, tem um pastor, o pastor está 20 anos lá. Ele me conhece, ele sabe dos problemas, vou contar duas, dois fatos um, quando eu era secretário na feitura de São Paulo, implantando lá os programas sociais, nas favelas, aqueles bairros horríveis, para você poder entrar, tinha que falar antes o, o chefe do crime organizado. Me lembro de uma experiência em Lajeado, que o, o, o, nem sei se ainda continua, mas o, o, o chefe da, da, da área chamava-se. Chamava não me lembro mais o nome dele. Bom, enfim, é um cara interessante, eu aprendi muito com ele, conversando com ele. Ele disse o seguinte, me contou dois casos, um, um primeiro a gente estava fazendo o cadastramento, daqui a um pouco chegou a hora de, de, de pessoas que estavam no cadastramento ir embora, aí deram, deram conta que, que foi roubado o carro. Aí, bom, ó, roubou o carro, que mais, então, ah, Pesão era o nome do cara. Aí liga para o Pesão, aí o Pesão, mas, não, é o seguinte, o, o nosso pessoal estava trabalhando aqui, roubaram o carro. Eu disse, não, doutor, espera um pouquinho. Dez minutos depois, o seguinte, doutor, o carro está ali na rua tal. O Pesão resolveu, o problema é nosso. Segundo lugar, né? ele contou uma outra história: que era alguém que tinha uma, uma casinha, fez um puxadinho e alugou. Alugou para um inquilino. Aí passou um mês, dois meses, três meses, o inquilino não pagou o aluguel. Aí ele falou: ah, Mas é absurdo, eu tenho que pagar aqui há três meses. Ah, não vou pagar. Não, mas o senhor tem que pagar de O senhor vai procurar os seus direitos. Eu estou aqui como inquilino, não tenho dinheiro, não vou pagar. Bom, o que fez ele, o, o dono do, do, do imóvel? Né? Procurou o Estado. Procurou um advogado, disse, olha, o seguinte, eu aluguei, não sei o quê, o cara não paga. Ele não, não tem problema, aqui nós vamos, nós vamos resolver o seu problema. O senhor me passa o contrato de aluguel. Ele disse, pô, mas é, é favela, não tem contrato. Como não tem contrato? Não, não tem. Então, o senhor me passa a escritura do imóvel. Ele disse, pô, mas é, não tem escritura. A maior parte das nossas, das, das nossas residências não tem escritura no Brasil, é uma cidade legal. Ele disse, bom, mas então, o advogado. Então, acabou aqui a nossa conversa, o Estado não tem o que dizer para você, você não tem escritura, não tem o contrato de aluguel, o que eu posso fazer? O cidadão foi embora, indo embora, passou pelo Pesão, o Pesão explicou para o Pesão, o Pesão é o seguinte, o cara aluguei, o cara não... Deixa comigo, no dia seguinte, o inquilino foi embora e pagou os três meses. Tá certo? As pessoas precisam de coisas que resolvam, então como é que você faz isso? Essa é a questão, como é que você faz isso? Não dá para fazer com a estrutura de sindicatos e partidos que nós temos hoje. Nós estamos precisando, na verdade, de instituições que se aproximem aquelas que existiram no Brasil, nos chamados sindicatos de ofício. Os sindicatos de ofício eram instituições de múltiplas atividades. O sindicato de ofício oferecia formação, tinha as escolas de arte e ofício. Os sindicatos ofereciam atendimentos na área da saúde, atendimentos na área da, pre da previdência social tinha os fundos de, aux... de ajuda mútua, os sindicatos eram instituições políticas, eram instituições culturais, tá certo? instituições de múltiplas atividades, porque esse sujeito social hoje é carente de tudo, nós precisamos de alguma coisa que dê conta da totalidade e não da especificidade. Né? Bem, muitas coisas mais para falar, as questões são instigantes, mas infelizmente o tempo já avança, não é? Eu, meu, nossa divisão do trabalho aqui com a Isalene era que eu ia trazer os problemas e a Isalene, que foi prefeita é exitosa, traria a solucionática. Isalene, solucionática contigo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Um abraço. Legal, obrigado, Márcio, pela sua participação, por ter dedicado essa terça-noite, finalzinho de noite, para estar aqui com a gente nesse encerramento de curso. Vou passar, então, a palavra para a Isalene, para ela fazer as considerações finais dela. Depois, é Márcio, nada disso, Márcio. Eu apresentaria o passado, o futuro. Só quando você jogou todo o passado e não apresenta nada do futuro, o que, que eu vou falar agora? É, bom, mas sabe, você falou uma coisa que eu vou começar daí. É, nós precisamos oferecer esperança. Então, é, eu acho que a Esperança, ela é objetiva, a gente tem que realmente estar presente, porque você, você coloca as pessoas que uh, conseguem resolver, é porque elas vivem lá naquele local, né? Seja do crime organizado, seja das igrejas, vivem no local. E o que deu certo no passado, era nós estávamos presentes no local, morávamos lá com as pessoas, estávamos no dia a dia, vivíamos com as pessoas. Hoje, eu acho que essa é alguma coisa que precisa continuar. Na igreja católica da qual eu faço parte, realmente a igreja institucionalizou e as pessoas só prestam serviços também, elas não, não participam, não são protagonismo. Então, não são protagonistas. Essa transição que você falou do sujeito social uh, e o PT, eu acho que ela tem que acontecer nessa forma. O João lembrou que tem, que, que nós começamos com os núcleos de base. Hoje. Se não der, não dá para ser presencial, mas a experiência que nós estamos fazendo, e aí a Doraci fez uma questão que eu acho que ela é muito válida hoje. Eu acho que a participação e o controle social do dinheiro público, cada vez mais é mais urgente, nós temos que fazer. Nós temos que fazer, e com os instrumentos que a gente hoje tem e que estamos descobrindo. Eu fiquei muito satisfeita com o que o Lauro, a pesquisa que o Lauro falou, você não citou a fonte, Lauro, mas se, se tem essa perspectiva de, de, dos jovens estarem olhando diferente para o PT, para o PSOL, para a parte da esquerda, eu acho que nós vamos encontrar saídas para construir esse sujeito de outra forma. Eu fiquei muito satisfeita mesmo, o Márcio... De, eu já tinha te ouvido várias vezes você apontando né, essa, é, é, essa problemática que a gente não responde mais. Mas sabe hoje, uma grande diferença que eu vejo é que nós estamos pensando o, o futuro a partir de um passado que deu certo. E você coloca que isso que deu certo precisa ser repensado. Mas a gente não pode jogar tudo no lixo, né? A gente... Tem que pensar a partir do que deu certo e o que torna a pessoa protagonista que dá certo. Então, é isso. Por que, que os sindicatos, por que, que as entidades hoje não conseguem atingir? Realmente porque ficaram claro, entidades burocráticas que também tem que se fazer hoje, porque não pode, não vai se manter. Eu pego, eu não sei quem é que... Acho que foi, ah, foi o João que perguntou, e o Luiz também. Hoje, quais os sindicatos, quais as organizações que representam esses trabalhadores que são de prestação de serviço? Eu pego o sindicato das domésticas, das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos. Se você, não sei, aqui acho que vocês conhecem, o Márcio conhece, lá no Castelo Branco, Historicamente, na casa da primeira organizadora de sindicato em Campinas. Lá está o sindicato das domésticas com uma estrutura mínima, com a maior dificuldade mas elas permanecem uh, e, e, e permanece se você olhar os grandes sindicatos de empresas e de produção você pega os um sindicatos da Somestia e você mas como é que elas se mantêm? Elas estão lá, elas estão lá onde moram na Somestia e elas têm condição elas se, elas se uh, deslocam, elas vão claro que precisava de mais gente precisava de recursos, mas então uh, tanto para o o Luiz Antônio, como para o João, eu tenho esperança, eu tenho esperança nessa resistência. Outra esperança que eu tenho é na maior participação da mulher na política. E da a gente que está parceira aí nessas, nessas lutas de campanha e de tudo, eu apanho muito mito de não conseguir me comunicar, de fazer campanha por via internet. Apanho mesmo. Por quê? Porque toda a minha vida foi de estar próxima das pessoas, isso aqui, sempre morei na periferia, aqui em Campinas, e quando eu fui para a Amazônia, que eu queria realmente estar próximo da, da, do povo que vive na Amazônia, que vive na floresta, que vive na mata, que vive nos ribeirinhos, eu passei quatro anos vivendo com esse povo, foi a coisa assim que mais trouxe eh, aprendizagem para mim, de como é que você vive e se organiza na solidariedade, então você pega um peixe e você partilha com as pessoas, eu acredito numa sociedade assim mas a ingenuidade numa sociedade onde hoje está desse jeito, uma Campinas que está toda desmantelada e que tem um orçamento grande, um orçamento que dá para você realmente organizar a população fazendo uma, um, um, tendo uma renda, o que está se chamando uma renda? Andorinha, uma, uma moeda Andorinha, sei lá, no nosso programa agora, mas eu acredito que nós vamos precisar, através da solidariedade, nós vamos organizar e mudar o modelo de instituição que não dá mais. O PT se tornou um partido muito burocrático. Nós precisamos, ou nós voltamos para a base, ou nós também não, não vamos nos manter. Agora, eu não sei, eu não tenho resposta também. Eu coloquei o que eu estou pensando aqui, mas acho que é um, um desafio a todos nós. Mas nós temos um passado que tem que apontar uma esperança para o futuro, nem né, que seja para a gente ficar elogiando os jovens que estão próximos de nós. Eu, eu, pelo menos, é esse papel que eu vejo hoje. Mas, Doraci, eu acredito que o OP ele, ele tem que estar tá vivo hoje, porque o orçamento público não é fictício, o orçamento é, é uma peça e é necessário. Eu acho que a gente vai ter que descobrir e vamos poder fazer isso através das redes sociais, como você mesmo, ao perguntar, já apontou. E eu volto ao que o Márcio falou, por último, que o Lauro também terminou, de certa forma, a, a questão dele, quando ele apontou o resultado dessa pesquisa, e, e como é que nós vamos neutralizar, eu não sei se nós vamos neutralizar, mas eu acho como nós vamos participar de no meio dessas pessoas. Como é que a gente vai participar diferente lá, no bairro onde as pessoas estão vivendo do crime? Como é que a gente vai participar? E as igrejas, nós igrejas, tivemos um papel importante que eu acho que tem que voltar a ter. Então, essa é a minha esperança, que a gente saia das cadeiras e que a gente realmente precisa do contato presencial, mas não é ir passar por lá, não. É que a gente realmente se relaciona com as pessoas que estão no local. Essa é a minha esperança. Boa noite, muito obrigada, foi assim, muito bom, agradeço aí a, o... o em nome do Adriano né, e da Paula, que estão aqui ainda na prestação de serviços, né, é, que a gente possa é, utilizar melhor esse material, né Adriano? Eu falei em todas as aulas, o meu desejo, hoje eu estava vendo a carta que, que, de avaliação que apresentei na, no final do governo, e eu escrevi que eu queria registrar essa história, e 20 anos se passaram e, e não foi registrado Então, esse registro, para mim, eu, tenho, eu quero agradecer, mas eu quero também a ajuda de vocês que estão agora, ou que vêm depois, da gente trabalhar esse material, recuperar e poder acrescentar coisa a mais, e com essa colaboração, com isso que o... o o Márcio aponta. Eu acho, Márcio, que nós temos que discutir muito mais, porque eu tenho tenho te ouvido. Eu acho que você estimula a gente a buscar saídas. Então, eu acho que realmente a gente precisa, né, para fazendo debates sobre isso. Como como é que nós vamos fazer essa transição e que realmente o sujeito social continua tendo ter, que tenha protagonismo. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, Paulinha. Legal. Isalene, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, nesse finalzinho de noite. Obrigado a você, Isalene, obrigado ao Márcio também. Com certeza essa aula fechou com chave de ouro esse nosso curso, que se encerra hoje, mas essa aula, assim como todas as outras anteriores, estarão disponíveis no nosso, no YouTube, no canal do YouTube do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha. Então, quem tiver interesse de assistir as aulas anteriores, quem quiser usar para algum trabalho no futuro, elas estarão lá, serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube. tá A gente agradece a audiência de todos e todas que estão nos acompanhando nesse finalzinho de noite no Facebook, via transmissão, streaming, a gente agradece a todos e todas que estiveram com a gente aqui na nossa sala de Zoom. Muito obrigado mesmo, esse curso foi muito legal, foi um grande prazer rever muitas pessoas que a gente não via, pessoas que não se viam há bastante tempo, né? mas também pelo registro e, e também pelo aprendizado. Eu vivenciei o governo Toninho e Zalene, mas eu era ainda muito jovem e, com certeza, revisitar esse momento histórico foi importante para mim. Nesse momento, saiu, é, com certeza, me enriqueceu muito mais esse aprendizado aqui. tá? É, a gente vai ficando por aqui e fica o convite para segunda-feira que vem, 19 horas, nossa roda de conversa com o Balanço Eleitoral. A gente dedica um bom voto para todos, para todas e que, nesse domingo, a esquerda possa sair fortalecida em Campinas e nas, nas demais cidades do nosso país, né? Vamos lá, vamos em frente que falta pouco. Abraço a todos e a todas.